Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então eu sou Tati, pra quem não conhece, também sou Tati, pra quem não conhece Essa é uma introdução que eu não quero adicionar aqui nesse canal, né? Então, eu tenho algumas novidades pra falar pra vocês Acho que vocês já perceberam que aqui no fundo tá algo mudou E sim, eu estou ensinando novo aqui, é meu quarto novo Eu vou fazer um tour no quarto do hotel não, não é nesse canal, mas é, eu, eu vou fazer um tour agora nesse vídeo aqui pra vocês. Esse tour do quarto, mas eu vou filmar aqui pra vocês como tá meu quarto. Agora no momento não tem minha cama, mas quando mostrar, fazer o tour no meu quarto, eu já vai ter minha cama. Só que ainda né, as coisas estão bagunçadas porque ainda não tem os móveis assim pra deixar meus livros e cadernos e coisas. E mais coisas, e mais bugigangas Que eu tenho, porque não tem armário, não tem nada Então, no momento, só tô com um colchão aqui no meu quarto Ah, que legal Agora eu vou mostrar o quarto pra vocês Mas não, tô no meu quarto Aqui a porta, a porta aparece E aqui fica a minha cama A parede é desse jeito, assim, tipo Madeira, uma madeira falsa Show, é branco, a teta tá, tá é tudo branco. Tipo. É, aqui tem uma janela Essa é minha cortina e tudo tal E meu quarto é bem mesmo, tipo, é só isso daqui Aqui vai ser, é o, aqui vai ser não Aqui é o meu closet, então tem a luzinha do closet Esse aqui é o meu closet e... e acabou, esse é o tour do meu quarto Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês Porque ainda não tá, Enfim, Tá tudo ali nas caixas, minhas coisas que eu vou Colocar nessa parte aqui, então Ainda não tá nada pronto Ainda vou ter que comprar armário, essas coisas e tal Ficam com essa vista assim, de como tá Mais ou menos o meu quarto eu tô querendo gravar veda, mas eu acho que eu não vou conseguir gravar veda. e eu conseguir eu vou postar vídeo todo dia, aí se der eu posso chamar de veda, mas eu não quero chamar de veda ainda porque não tenho certeza que eu vou postar vídeo todos os dias. É, mas eu já fiz já todos os vídeos que eu quero fazer pelo menos todos os dias de agosto. É, até então eu não vou chamar de veda, eu só vou falar que eu vou postar vídeo algum dia, assim, de agosto, que... Talvez seja todos os dias. É, mas só pra ter explicado que agosto vai ter bastante vídeo. E depois de agosto que eu pegar esse ritmo, assim. E aí eu vou adaptando para os outros meses, né? A outra novidade que eu quero, eu quero falar para vocês é que já tem mil inscritos no meu canal. E isso é uma coisa muito. E eu não tô acreditando ainda, tipo, tem mil pessoas assistindo, quer dizer, mil pessoas assistindo não, mil pessoas que estão inscritas no meu canal e eu agradeço muito, muito a vocês. Eu não sei se eu expliquei pra vocês sobre eu ter demorado, assim, pra postar vídeo aqui no canal, mas é porque eu também te tava me mudando e tal, por isso que é do cenário também. Porque eu tô num quarto novo, então quer dizer que eu tô numa casa nova então eu tô morando numa casa então por isso que eu também tava me atrasando de postar vídeo. A minha escola é de dois anos. Outra coisa também é que eu estou estudando muito. Mais pra frente, eu vou postar vídeo sobre o meu semongaku, sobre o meu curso técnico. Que é uma escola japonesa, uma escola de design gráfico. Então, pra quem se interessa, eu vou logo logo Estar pra vocês falando sobre como é dois anos, então é tudo espremido, assim, muitas matérias espremidas só em dois anos. Então, tudo que eu tenho que aprender eu tenho que aprender só em dois anos. Então é muita coisa. Eles dão muita lição, mas tem bastante. De tarefa, então eu estou ficando muito ocupada e não dá pra ficar editando e gravando eu tô tentando o máximo fazer isso rápido possível, pelo menos em uma semana tô conseguindo ter tempo pra gravar ou pra editar na verdade eu tenho vários vídeos aqui de vlog aqui pra é, editar na verdade tem alguns editados já que eu já postei, só que tá privado porque eu ainda não quero postar sei lá o que acontece comigo daqui em diante eu vou estar tá postando esses vídeos que estão parados e não estão editados Então me desculpe por isso Me desculpe por esse atraso e tal Pra quem acompanha o meu canal e sente falta de vídeo Ou talvez só seja eu que sinto falta desse. De postar vídeo pra você. Não sei Então é isso gente, acho que é só isso Acho que eu não tenho mais nada pra falar Só sei que esse vídeo aqui é mais um vídeo de recadinho Bem rapidinho assim Na verdade eu vou tentar fazer o mais rápido possível No meio vai, teve um tour do quarto Daqui no meu quarto aqui pra vocês Então, enfim, gente, um grande beijo Até o próximo vídeo Vai!